Neste vídeo, vamos ver o Wizard do Views em ação. Vamos perceber de que forma ele é útil e como, com um formulário simplificado, ajudamos as pessoas a definir o que é importante na criação de uma view mas também compreender as limitações deste formulário, deste wizard, porque quando queremos uma view mais detalhada, com um refinamento diferente, vamos verificar que não conseguimos fazê-lo com muita facilidade com o wizard e que temos de passar a uma segunda fase mais avançada de edição. O que nós vamos querer fazer é, pelo menos, iniciar o processo de criação de uma view que vá eh, reunir todas as peças jornalísticas referentes a um tema eh, de topo da nossa lista de categorias. Se visitarmos as rubricas, que é o nosso vocabulário para classificar e categorizar todo o conteúdo produzido no Mag News, o que ficamos eh, imediatamente, imediatamente a perceber é que Portugal é uma grande categoria, que depois tem subcategorias, economia é outra grande categoria, cultura e por aí adiante. A ideia é reunir debaixo de Portugal, economia, cultura, eh, todas as notícias, artigos, reportagens e entrevistas. Não interessa a tipologia de conteúdo, embora esteja separado e tenha sido criado assim, eh, a ideia é... Eh, fazer com que o tema seja aqui uh, o núcleo uh, que vai agrupar tudo isto. Ora, estas, uh, para, para conseguirmos esta view e para começarmos também o processo, vamos usar o link de criar uma nova view, em admin structure views add, em add new view, uh, textualmente, e uh, clicamos na, uh, no botão, e temos um formulário muito simplificado do que é a criação de uma view. Para já temos um nome, uma descrição, e que devem utilizar sempre a descrição indicando para que é que serve a view, a quem se dirige, alguns aspectos interessantes ou importantes, pormenores, detalhes, displays, enfim aquilo que considerarem, considerarem irrelevante e que possa ajudar no futuro a reconhecer facilmente a função daquela view. Escolhemos também o tipo de dados com que queremos trabalhar e para isso está na base a seleção da tabela. Se repararem, o wizard propõe por defeito o content, porque efetivamente na maioria das views criadas num sistema, num projeto, grande parte serão baseadas em conteúdo. Dentro do content podemos escolher o tipo de content e reparem que aqui temos uma limitação porque ficamos singidos à escolha de um, se quiser reunir, portanto, numa mesma view vários tipos, que é o nosso caso, nós queremos unir artigo, entrevista e reportagem, temos logo aqui uma dificuldade e confrontamos-nos com esta limitação do wizard. Uh, vamos começar então por, por criar, à medida que vamos explicando a interface e uh, rapidamente vamos colocar notícias topo, o topo porque estamos a querer reunir as notícias uh, nas grandes categorias, nas categorias principais. E reparem que o, uh, o Wizard cria logo ou propõe logo um nome de máquina para esta View como enfim a aceitação de assentos é sempre má o que devemos ter o cuidado de fazer é corrigir caso nos apercebamos e, e dar deste modo aqui a possibilidade de ter um nome de máquina de facto perceptiva temos então o um nome notícias topo notícias topo como nome de máquina e vamos fazer uma descrição. O que nós queremos são as peças jornalísticas, entrevistas, reportagens, artigos, tudo, mas com um tema de primeiro nível. O que nós queremos mostrar é conteúdo, efetivamente. Apesar de irmos trabalhar com as categorias, aqui o nosso objetivo não é mostrar categorias, é sim mostrar os resultados dos conteúdos. Portanto, a nossa view é de content e é de content de artigo, eu quereria nesta fase escolher mais, mas aqui não permite o multi-select, portanto, vamos colocar o primeiro, e reparem também que não permite escolher a categoria, se tentar aqui escrever Portugal, não aparece nem esta categoria, nem, nem, nem coisa que o valha, porque isto são, é o sistema de tags, e nós não estamos a usar as tags, o vocabulário tags, na realidade... O que nós estamos a usar é o vocabulário, rubricas, portanto, e não tags. Portanto, o, uh, o wizard o que está a fazer é propor e a dar acesso a que limitemos o resultado a determinada tag. Não é isso que se aplica ao nosso conteúdo. O, o primeiro... Em primeiro lugar, o mais recente, pode ficar esse critério, é por defeito o que é proposto. E queremos criar uma página, um bloco, para já vamos querer criar uma página. Vamos deixar uh, notícias de topo na mesma... Vamos deixar esta, esta proposta simples, sem, sem mexer muito e, e explicar muito, mas, mas reparem que, na criação de página, temos a opção de dar um título, de uh, escolher um URL, um, ou seja, um, um path aqui em linguagem Drupal, mas é basicamente o endereço uh, dessa, dessa página, como é que ela é encontrada no, na estrutura do website, e, depois, o formato que queremos mostrar, se é grelha, se é... Basicamente, é como é que nós queremos mostrar, fazer o display dos vários elementos, das várias notícias. Vamos colocar numa lista muito simples, não queremos tabela... A proposta, digamos, default do, do, do Wizard serve. Teasers, que é a forma abreviada da notícia, depois tem um link para ler mais... Um, com links para comentários, não vamos querer os links de comentários e também não queremos comentários. Pode mostrar 10 itens, em cada página vai listar 10 notícias, entrevistas ou reportagens, uh, usar um pager para as pessoas poderem saltar de página para página e avançar de uma página para a outra, tudo bem. Vamos criar um menu em main menu e uh, vamos deixar o uh, notícias de topo como um nome. Isto depois vai ser tudo alterado e o, o importante é também perceberem isso, é que o que aqui é definido não é, uh, digamos, de, irreversível, podemos depois mudar. Podíamos ainda pôr um feed, mas para já não vamos usar essa possibilidade. Uh, e uh, na criação do bloco, reparem que as opções é dar um nome a um bloco, definir qual é o formato, tal como se faz na página, se queremos que o bloco, uh, que as notícias do bloco uh, apareçam na tabela uh, em lista HTML, em grelha, no jump menu que depois veremos o que é que é, e numa lista uh, não formatada, se, se vai mostrar teasers, resumos, se só títulos, títulos com ligação, ou seja, clicar no, no título salta-se para a peça de conteúdo em causa. Uh, quantos, quantos, quantos itens? Ou seja, nós temos logo aqui uma série de opções, seja no bloco, seja na página, interessantes e uh, que nos permitem logo ter uma view funcional. Não vamos usar o bloco. Vamos então deixar a página e uh, guardamos uh, e saímos. E esta é uma opção do Wizard. E é, digamos, o fim daquela fase de criar e estar pronto a funcionar. E se fosse simplesmente isto que eu quisesse, peças de, de, de conteúdo do tipo artigo uh, e uh, listadas, portanto, cronologicamente sendo as mais recentes no topo, uh, tinha logo a possibilidade de colocar menus, já estava tudo feito. E então simplesmente saía, gravava e saía. E uh, quando não satisfazem, então as pessoas o que fazem é guardar e editar e então vão a mais por nós. Reparem que já temos então o menu aqui no topo, notícias, uh, temos o, o título na, da página tal como definimos e temos uh, aqui os nossos artigos. Reparem que são todos artigos e não poderia ser outra coisa porque efetivamente selecionamos artigos. Uh, Acontece, porém, que, digamos, esta fase do uh, Wizard não é propriamente, ou este, esta proposta do Wizard não corresponde àquilo que, que nós queremos efetivamente. Então, poderíamos editar a View uh, para alterá-la e refinar essa edição, ou uh, no, nosso, uh, no nosso quadro de Views, e é para aí que vamos, Já temos aqui e temos também o botão editar. E é isso que vamos fazer em seguida.